Qual foi, Fala comigo, pai. Qual foi? Tá hoje, resenha hoje, pô. Mas faixa rosa, só brotar, pai. E aí, mano, beleza? Tranquilidade, tô brechando. Vou chegar já, aquele jeitão. Que é sucessada, né? Ha, aqueles piques, aquelas coisas, porra. Aí só nas faixas rosas que é naquele pique. Que é sucessada, né? Aquele jeitão. <risos> Vai, que é sucessada, vai, né? Tu tá chapada, vai, muito louca, dona de vai, uísque. 10 com dedo vai, na boca, tá é safada, vai, né? né? Só perguntei pra confirmar. Vai. Joga o, vai, o rabetão pro vai, alto, vai, o direito do palha é quem vai te pegar. Joga o rabetão pro alto, direito do palha é quem vai te pegar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, joga o rabetão pro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 Tu tá chapada, muito louca, embasadona dona vai, de uiskarce com o dedo vai, na boca, tu vai, tá safada, vai, né? Vai. Só perguntei pra confirmar. Joga o rabetão vai, pro alto, vai, o direito do balé quem vai te pegar. Joga o rabetão pro alto, de do balha quem vai te pegar. vai, vai, vai, vai. vai, vai, vai. é de fogo, vem a tropa do baile, começa a jogar, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai